Então, galera, lembrando que esse aqui é o segundo episódio da série E se tal Alienígena fosse Fublau? O primeiro foi o episódio do Massa Cinzento, você não viu, clica aí no card. Mas enfim, vamos aí para o outro. É legal, né, cara? Que tipo, o segundo episódio e o primeiro tem uma correlação quase que né, galvanianos e mecamoss galvânicos, né? São espécies que são correlacionadas. É muito interessante isso. Mas vamos entender aqui como é que funciona. Mas você não sabe o que é FUBLAU, eu vou explicar aqui de uma maneira mais resumida, né? Por causa que eu já expliquei bastante de FUBLAU aqui no canal. Basicamente é assim, quando o bem se transforma no alienígena, o DNA alienígena é injetado no DNA do bem, ou seja, faz uma fusão. É injetado o DNA alienígena, mas ainda mantém uma parcela do DNA humano do bem, que isso vai conter aí a personalidade, a memória, a consciência, entendeu? Por isso que mesmo sendo transformado, o alienígena ainda é o bem. Porém, confirmadamente por Duncan Roleal, co-criador de Ben 10 existem dois alienígenas que eles são 100% desenvolvidos. caso, são o Feedback, e o fantasmático, eles são 100% um condutóide e um ectonurite. Só que mesmo assim, eles ainda são o bem, né? o bem ainda está ali, tem o controle deles através da memória genética. Mas isso traz consequências. Né? No caso do feedback, a consequência dele ser um alienígena full blown, 100% desenvolvido, é que quando o bem se transformava nele, ele se sentia melhor sendo feedback, mais do que quando ele tava na forma humana. Então isso deu a ele um vício no alienígena, que isso era prejudicial para o omnitrix ficar dependendo de uma única forma de vida alienígena. Já no caso do fantasmático, é por causa da parcela do DNA dos Zizker. O Zé Tonuriz tem uma genética muito doida aí, né? Que eles consegue sobreviver através de uma única finta de DNA, a sua consciência. Então, por isso que a consciência dos Zizker está ali no DNA do fantasmático. Então, ele conseguia se manifestar ali e controlar o corpo do bem transformado do fantasmático. Então, essas são as consequências aí desses alienígenas. Agora, aqui... Nessa série a gente mostra o alienígena fublau e sempre tem também as suas consequências, né? dependendo aí da espécie. Então vamos para o Ultra-T, vamos entender aqui o caso dele. Por causa que assim, o Ultra-T é um dos alienígenas não fublau que é menos fublau, né? ele ficaria em segundo lugar. O primeiro é o nanomec, por causa que o nanomec ele é 50% o um nanochip e 50% o humano. É tudo por questão de segurança. Mas no caso do Nanomec, isso ajudou ele, ele deixou ele mais cabuloso. No né? caso que os nanochips, eles têm uma adaptação. Aí os humanos em 10 eles também têm uma adaptabilidade muito boa. Aí juntando os dois, dá uma adaptabilidade muito boa para o Nanomec. É, e também fora que ele consegue resistir à rainha, ele não é controlado pela rainha diferente dos outros chips. E galera, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo aqui de como seria se o Nanomec fosse uma lenerina fublau. Logo adiantando aqui que seria bastante diferente, e mudar muita coisa o Nanomec sendo fublau. E não seria do jeito que a gente conhece ele, ele seria bastante diferente. Você quer esse vídeo, Deixar aí nos comentários. Beleza, mas agora o Ultra T. Por que, é que ele é incompleto? Por causa que os Mecamalls eles não podem atualizar o tecido vivo. Então esse é o motivo aí de que o Ultra tem, ele tem a voz do bem Só que, é claro, né? a voz do bem, só que mais robotizada então, nisso de fundir o DNA mecamorfo com o DNA do Ben, por ele não poder atualizar tecido vivo, não poder atualizar ali, as cordas as vocais do Ben, assim fazendo com que a voz do 3 fosse a mesma do usuário. Né? Tanto que, acusado o Ultra do Kevin, tem a mesma voz do Kevin. Em Gwen 10, o Vomax mais transforma no Ultra ele mantém a mesma voz. Tudo mais robotizado, mas assim, ainda continua sendo a mesma voz. Agora, no reboot, né? vocês perguntam no reboot. Ah, aqui, o Ultra do reboot não tem a voz do Ben. Então, isso quer dizer que o Ultra do reboot, ele é completo? Beleza, vamos esclarecer aqui a questão do 3 do reboot também. Que é um bagulho que vocês podem até pensar que não Mas é bastante complexo Por que raios a voz do Ultra T do Reboot É diferente do Ben Não seguiu a mesma premissa do Ultra -T do clássico É porque assim, segundo o próprio Dublador original do Ultra -T, Então ele tem credibilidade para falar Do Ultra -T, né? Por caso que foi ele que fez a voz do cara Ele disse que a voz do Ultra -T É uma interpretação da voz do Ben Só que mais profunda Tipo, como se ele estivesse no corpo De uma outra pessoa, só que ainda sendo ele Daí ele sendo um adulto, só que Falando ainda como criança, entendeu? Tipo, é como se fosse uma criança com voz de adulto entendeu? Tipo, a voz do bem, só que mais profunda, entendeu? Num corpo de outra pessoa, só que ainda sendo ele assim Tendo uma voz diferente, só que ainda sendo bem, entendeu? Né? É um negócio complexo, mas espero que vocês tenham entendido mais ou menos né? Como é a interpretação da é do do Reboot Porque é tipo assim, ó, uma maneira mais prática de explicar É pegar o bem do Reboot, é colocar a alma dele, a mente dele Em outro corpo, né? de um adulto então a voz dele vai estar diferente, né? vai mudar aí as cordas vocais, vão ser a da outra pessoa, mas ainda vai ser o bem ali, porque é a mente do bem. Não é que nem acontece lá no episódio bem de novo, de universo que não tem nada a ver aquilo ali, não faz nem sentido. Tipo, o bem de 11 anos tem a mente dele mudada para o corpo do bem de 16 anos e vice-versa aí como é que, que raio de lógica temporal foi essa aí que fez com que, além de mudar a mente, mudou também as cordas vocais para o Ben de 16 anos, tá com a mente e a voz do Ben de 11 anos entendeu? Tipo, não era para continuar mantendo as cordas vocais do Ben de 16 anos e vice-versa, né? Não, assim, eu entendo né, que fora do universo da série isso aconteceu para gente poder identificar que ali era o Ben de 11 anos, o corpo do Ben de 16 anos e vice-versa, né? Mas dentro do universo da série não faz sentido isso, entendeu? Então, era para manter a mesma voz, trocou só a mente as cordas vocais. Enfim, mas no caso do Ultra T é isso. Só que assim, isso é só no original. Infelizmente aqui no Brasil muitas coisas se perdem, né? Tipo, não foi de, de tuanguia de como dublar o Ultra T, que tinha que ser essa interpretação do Ultra T, tipo, a voz do Benção, que mais profundo e tudo mais. Porque se fosse assim, eu acho que faria bastante sentido o Ultra -T ser dublado pelo Clécio Souto, né? Que é o dublador do Ben 10.000, o dublador oficial do Ben mil aqui no Brasil, né? Dublado dos Ben 10.000, inclusive o do Reboot. Eu dava pra ter feito isso, só que infelizmente aqui no Brasil a gente não tinha essa Informação, mas enfim, isso faz com que o Ultra do reboot seja completo. Ele pode atualizar tecido vivo, não? No caso, assim, pelo fato do Ultra do reboot, tá é dito aí que é uma interpretação da voz do bem, só que mais profunda sendo assim, um adulto falando como criança no corpo diferente, só que sendo a mesma pessoa. Beleza, de toda forma, é uma voz diferente. Então, isso mostra que o trazer do reboot é mais completo do que o Ultra do prime. Claro, inquisitação assim, feitos essas coisas, os dois eles têm efeitos aqui parados, tipo, o Ultra T do Reboot, ele pode aprimorar um skate, beleza, a ah, tecnologia mecânica, né? faz sentido ele poder aprimorar, mas o Ultra -T do Prime também pode fazer isso, ele pode atualizar a tecnologia mecânica, por causa que ele atualizou é uma máquina de academia, entendeu? Então, dizendo que os feitos, eles têm aí os mesmos, a questão mesmo é por causa da diferença de biologia, né, por causa que isso, como são universos diferentes, as leis físicas funcionam de maneiras diferentes, nem embed tem isso, né? a gente vê em Heróis Unidos, por exemplo, né, o Ben vai para lá pro universo de Heróis Unidos, e os seus reis tem algumas alterações por causa para se adaptar ali, com as leis físicas do universo do Rex. Então, por exemplo, Quatro Braços lá no universo do Rex, por causa da alteração das leis físicas, ele ganhou uma calça. Não foi o Ben que configurou o Quatro Braços para ter uma calça, é porque lá no universo do Rex ele é assim. O Glutão do mesmo jeito, ele ganhou linhas embaixo dos olhos, o rato, ele tem o seu, o seu pelo mais bagunçado. Até a própria diferença aí do visual do Shox 4 de heróis unidos, pro de Omniverse, é tudo por causa do universo diferente, leis físicas diferentes, entendeu? No Reboot é do mesmo jeito, o Enormo do Reboot ele pode disparar um, toda uma explosão ali de energia verde, né? que é uma coisa que o Enormo do Prime ele não pode fazer, então tem toda essa questão da biologia diferente. E isso faz com que eu não possa afirmar com certeza que o Ultra T do Reboot Full Blau, ele poderia fazer as, exatamente as mesmas coisas, poderia fazer tudo que o Ultra-T Fublau do Prime pode fazer, porque tem algumas coisas que demonstrado aí que os Mechamons do Prime pode fazer, mas do Reboot não foi demonstrado. Mas beleza, agora que a gente explicou aqui a questão do Ultra-T do Reboot, vamos voltar o Ultra-Tzão aí do Prime verdão aí que a gente conhece, né, e ama muito o Ultra-Humilde. <risos> Bom, no Prime, os mecamossos galvânicos, eles demonstraram ter um poder muito louco foi demonstrado aí pelo chip e também pelo guarda do azimuth que é o que poder se transformar na tecnologia sem ter que aprimorá-la antes o guarda do azimuth ele tava lutando com o Kevin ele demonstrou esses poderes né pode crescer ficar bem grandão assim aí depois transformou numa nave sem aprimorar e disparou várias explosões ali então isso mostra muito o potencial que os mecamorfos têm né? daí o chip ele pode se transformar toda aquela navezona lá porque pode criar toda uma armadura assim envolvendo a Júlia né aquela armadura de batalha que ele faz outros feitos aí mostrado pelos mecamorfos Bezel né que ele criou o chip os mecamorfos podem criar a vida Inclu inclusive o chip ele é um animal mecamorfo galvânico o Derek ele mostrou alguns outros designs aí né uns concept de mecamorfos galvânicos animais também tem plantas mecamorfas cara os mecamorfos galvânicos são tão cabulosos que eles aprimoraram tudo uma lua ali Quando eles então todos juntos eles, eles conseguem terraformar todo um planeta, essas coisas. Eles podem fazer muitas coisas, eles são muito brabos. Isso do, do Mechamolfer poder se transformar na tecnologia, o no nosso saudoso Derek White, que infelizmente faleceu, ele tinha dito que era um erro. O cara que fez, que fez aquilo ali não tinha o um conhecimento dos poderes do 3 Só que, cara, isso eu não considero, sabe por quê? Mas que o Derek ele não tinha um entendimento, ele não tem credibilidade para falar disso, ele não passou da criação, é? de supremacia, ele nem tem conhecimento de um pop-up do clássico, pra tu ver, isso tá planejado desde o clássico, que os Mechamoss Galvânicos, ele tem em sua programação armazenada, várias tecnologias alienígenas, entendeu? Então, ele já tem aquilo na sua programação, né? provavelmente, como os Mechamos foram criaram vida através de um erro, né? o Asimuth, ele, ele colocou isso na programação, na hélice, né? isso foi passado pros os quando eles criaram vida, e foram aprimorando essa habilidade com o passar do tempo. É como se eles estivessem dentro de uma biblioteca, ali armazenando todas as tecnologias alienígenas. Então é por isso que o chip e o guarda mecamorfo Galvânico, eles podem se transformar na tecnologia, porque é um poder que os e sempre tiveram. Não foi coisa criada do nada, não. Isso aí já estava planejado desde o clássico, como é comprovado por esse pop-up. Cara, você não pode dizer que é um erro e não justificar, tá ligado? Porque beleza, é um erro que o guarda fez aquilo ali, se transformou na naf ficou gigante Mas por quê? Justifique sua resposta Ah, é por causa que o Azimuto queria fazer um mutante ali, queria fazer uma coisa semelhante ao Maué eu acho que não, né, galera? Porque isso ia dar muito B.O. Oh. Ah, será que o Asimuth, pra ele ser guarda do Asimuth, né, ele, ele quis aprimorar um pouco mais que os outros Mechamorphs, Também não, né, galera, por causa que o Asimuth é todo esse negócio de paz intergaláctica, querer que os seres sejam todos iguais, né, por isso que, né, o Omnitrix tá aí pra isso, né, fazer com que todos os seres sintam na pele que é ser outro ser, assim, entendo que são todos os seres esses que podem conviver pacificamente. Então, por que, é que ele faria isso com o um guarda Mechamorph galvânico, sendo que é contra os seus próprios ideais, entendeu? Então não faz sentido Dizer que isso foi um erro, por isso é fato, todos os mecamorfos têm esse poder. Ele para para pensar, todos os mecamorfos podem fazer o que o mal faz só que assim é porque é parecido, só que é diferente, né? Mas que O mal é o que é que ele faz, ele armazena a tecnologia dele, só que a filosofia dele né? não atualiza as máquinas, as máquinas o atualizam. Agora, no caso dos que tem na sua programação armazenada todas as tecnologias alienígenas e pode se transformar nelas sem ter que aprimorar uma tecnologia antes, entendeu? É um conceito parecido, na prática é parecido, só que na teoria é diferente. Mas o Ultra-T, ele pode fazer isso? Assim, ele nunca demonstrou esses feitos na série. Mas pelo fato dele ser incompleto, infelizmente ele não tem esses poderes. Então o fato dele não ser fulbado, dele ser incompleto, ter a parcela do DNA do Ben ali, nerfa o Ultra-T. Mas vamos lá, e se ele fosse fulblau? Primeiramente, né aquela questão lá né, que é a ah, passar muito tempo né, transformado em alienígena A parte do bem vai sumir, aí o DNA alienígena vai prevalecer Então ele seria um mecamóvel é 100% completo E com isso, a voz dele ia deixar de ser a voz do bem, ia ser né, uma voz mais, assim, mais diferente e também que ele ia ter esse poder né, de ter esse mapa de tecnologia alienígena, né, uma biblioteca de todas as tecnologias alienígenas armazenadas para poder se transformar a hora que ele quiser. E qual seria a consequência disso? Cara, o Ultra de Fublau seria muito perigoso. Por causa que é assim, o que, é que aconteceria? Basicamente, o Ultra de Fublau ele ia buscar cada vez mais e mais utilizar a tecnologia dele. Para dominar a parada do entendeu, tipo, se ele usar as tecnologias, só que as tecnologias perigosas, por exemplo, o aniquilarg cara, ele poderia se transformar no Aniquilárg? Ó, oh, eu penso assim: que essas tecnologias mais poderosas em um nível mais elevado, eles não teriam assim na sua programação de primeira. Eles teriam que fazer que nem o chip, né? Que o chip, ele gravou a configuração da nave na sua programação e a partir daquilo ali, ele pode transformar sem necessidade de ter a nave, né? Ele pode transformar por conta própria, entendeu? Então, eu acredito que o Ultra d faria isso, no caso do Unique por exemplo. E o Unique ele é uma tecnologia alienígena, né? Por causa que os contos médios, a gente pode considerar alienígenas, os próprios humanos são considerados alienígenas pelos alienígenas, então... Quanto mais os conto médios. Então, o Nick é uma tecnologia alienígena que outra Ultra -D poderia sim se transformar e destruir o universo, cara. Você é louco. Mas, assim, em questão de todas as tecnologias, tem alguma exceção? Sempre tem, né, galera? No caso, o Omnitrix. Né? Porque a gente sabe né, que no Prime, né, no reboot, não é assim. Mas no Prime, o Omnitrix ele tem né, esse modo de segurança aí para fazer com que os meca não possam adulterar o Omnitrix. Né? Então, consequentemente, o Ultra-T não poderia se transformar em gravar o Omnitrix. Mas imagina aí, cara. O Ultra-T se aprimorar no canhão de Tachyon, que é uma tecnologia, se usada por um mal muito perigoso, podendo desintegrar vários seres ali e o pior ainda não aconteceu, galera, porque né, eu disse que o Ultra-T pode destruir o universo, mas não é só isso. Ele pode destruir o multiverso. Agora, eu não tô apelotizando assim do nada o Ultra-T, não. É porque eu tô usando os fatos. Né? Se o Pop-Up falou que os mecamorvos galvanos, ele tem a sua programação as, todas as tecnologias alienígenas, né? Claro, né, contando com as exceções e tudo mais, é porque ele pode se transformar em todas, né? E o contratempo é um serviço, né? Só que tecnológico e pode ser aprimorado pelo mecamorvo Galvânico, Eu mostrado aí o um mundo irado irado de bem parte 1 um, parte 2 O bolha técnica se incrementou no contratempo É assim ele se tornando o bobo Clockwork o Ultra T Fublau poderia fazer isso sem a necessidade de um Cronosapiano ele poderia se transformar por conta própria, porque acho que ele já estaria gravado na sua programação. E além do contratempo, também poderia acontecer isso com o Rex, né? O Ultra T poderia se transformar no Rex porque também estaria gravado na sua programação. Que de boa, né? O, o Rex é um erro, mas não deixa, né? Poder ser considerado um alienígena, né? Aí tem a questão dos nanites, que são máquinas, né? essas coisas. Ele poderia sim se transformar no Rex. Se ele pode se transformar no TecnoVocal Clockwork, que é um Cronosapiano, quanto mais a bomba relógio Cronosapiano. por isso que eu disse a questão de poder Destruir o multiverso. é né? Porque, como eu falei, ela não deixa de ser uma tecnologia alienígena. Então, o TT pode se transformar nela. Só que tem uma questão: é que é assim. A bomba relógio colossal ela não é retroativa. Ou seja, o que, o que quer dizer? Ela pode destruir o multiverso? Pode, mas em um, um determinado momento do tempo. Né, no tempo presente, ali, o multiverso vai estar destruído. Agora, no passado, o multiverso ainda vai estar existindo, porque é como se fosse antes da destruição causada pela bomba relógio colossal Mas o Ultra-T poderia burlar essa regra. Né? Que como seria ele transformado na bomba relógio, só que aprimorado, né? por que é o Ultra-T ali, ele poderia fazer com que o multiverso fosse destruído no presente no passado e no futuro o bicho é muito cabuloso cara você pensar Ultra T Fulblau, né? O completo mesmo, né? Ele não entraria nesse top, mas o Ultra T Fulblau ele estaria em top 10 mais poderosos alienígenas do B. Porque, cara, tu é doido de destruir o multiverso? Não é pouca coisa, não. Vale lembrar também que alterar, modificar e destruir o multiverso é algo muito perigoso. Coisa que a bomba relógio cronozapiana pode fazer ainda mais com o aprimoramento do Ultra T e acontecendo toda essa destruição multiversal no presente, passado e futuro. Os sapiens celestiais iriam se. Questionar disso, até porque seria uma alteração multiversal. Então eles poderiam reverter esse efeito, mas isso ia depender do querer deles. Imagina aí, tem um lore assim, né? Que, ah... Ultra-T, beleza. Foi no clássico, né, que Ultra-T se tornou Fublar, essas coisas. Mas aí e seguindo a história do bem, só que sendo Ultra-T ali no lugar do bem, aí chegasse no universo, aí tivesse o Maué, né, desse um jeito de lá de, de ressurgir essas coisas, aí teria uma rivalidade ali, né, o Maué, que é o Mechamorf incompleto, versus o Ultra-T, que é o Mechamorf no ápice da espécie, todo completo, essas coisas, né, bem poderosão. Cara, que luta, que luta que aconteceria ali, né, porque o Maué, mesmo sendo incompleto, ele é muito mais poderoso ali que os Mecamorphos, os como é é, as convencionais, ainda né? mais com o Ultra T, tendo esse objetivo dele de ser o maioral ali da tecnologia, que querer dominar tudo, poderia terraformar vários planetas, poderia destruir o universo com, se transformando no Niquilar, desintegrar as pessoas com um canhão de taco, poderia até se transformar naquela, naquele destruidor na Legiano, lá, e várias outras tecnologias que eu não citei nesse vídeo. Mas é, galera, esse aí seria o Ultra T nos um dos melhores futebol e mais perigosos. Comentar aí qual próximo eu posso trazer aqui pro o canal. Mas é isso. Deixa aquele like, se no canal do Seja membro, ativa o sininho. Falou e tchau!